Ele é o responsável por curas maravilhosas, fenômenos que ninguém consegue entender, vem sendo realizado por Valdemiro Santiago. Eu dou um sopro, ela curar em nome de Jesus! E se essa doença não sair do copo dela, eu nunca fui ungido de Deus! Apesar da ciência ter avançado e continuar avançando no novo século, esses eventos que muitos chamam de milagres, parecem não ter uma explicação lógica ou racional. Um milagre é a realização do impossível. Só há um ser que pode fazer o impossível, que é Deus. Que segredos há por trás desses fenômenos? Levantou o paralítico, igreja. Outro lá, ó. outro paralítico lá levantou. É um milagre atrás do outro. Na Bíblia Sagrada, há diversos relatos de Jesus realizando milagres. Jesus Cristo curou um surdo, tocando em seus ouvidos e sua língua. Ele ungiu com lama e saliva o olho de um cego de nascença e este recuperou a vista. E também com sua palavra e usando as mãos, ele fez um paralítico caminhar. Ao todo foram 27 milagres. O milagre é a realização do impossível. Nunca houve um homem na face da terra que pudesse fazer milagre a não ser Jesus Cristo. E se você estimula a fé, aliás Jesus estimulou a fé das pessoas. E é esses feitos milagrosos relatados na Bíblia que costumam influenciar bastante os supostos curandeiros da atualidade, como o religioso Valdemiro Santiago. A Mundial do Poder de Deus hoje tem como sede no Brás, em São Paulo. E é nesse lugar que fiéis do Brasil inteiro vêm receber seus milagres. Diante do povo está ele, Valdemiro, um líder religioso que gera fenômeno assombroso. Deus maravilhoso, é muito milagre. Para os fiéis, ele possui poderes com quais realiza milagres surpreendentes. Como o caso desse homem coberto de lepra que o próprio Valdemiro se surpreendeu diante da cura. Muitos casos me impressionaram até hoje nessa missão, nessa obra. Também casos de leprosos que foram purificados. Outro caso bastante inexplicável é o dessa menina chamada Anne, que sofreu um acidente de moto. Foi levada para o hospital gravemente ferida, ficando entre a vida e a morte. Mas foi através da Igreja Mundial do Poder de Deus, em que a oração milagrosa de Valdemiro salvou sua vida.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 A Igreja Neopentecostal Mundial do Poder de Deus está sempre lotado de fiéis que vêm de todos os cantos do Brasil em busca de uma cura. E foi num desses cultos que Dona Guirma, que sofria de surdez, veio para também receber um milagre. Eu não escuto. Você é o quê? Não, é escuto nada. É diante do poderoso Valdemiro Santiago, tudo pode acontecer, como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Em então, nome de Deus, Jesus, através em suas mãos eu ser curada. Ô bispo, dese... anda fechar os olhos. Espírito surdo, sai dos ouvidos desta mulher. Em nome de Jesus. Tire a mão do rosto dela. Qual é o seu nome? Eu gostaria que você... Qual pudesse... o seu nome? Eu... Eu você já... tá surda ainda então. Fecha os olhos de novo, manda fechar os olhos de novo. É, parece que a mulher ainda continua surda. Bom, vai ver que o milagre vem aos poucos. Então o apóstolo ora de novo. Eu disse pra você sair. Eu disse nome de Jesus, pode tirar. Olha pra mim. Seu nome? Não estou ouvindo. Você não tá ouvindo? Não. Então vem cá. E a mulher continua ainda sem ouvir. Ela demonstra seu desejo de ser curada de uma maneira comovente e verdadeira. Mas veja o semblante dela de decepção. É, com um sopro ungido desse, ela é curada. Seu nome? Seu nome? Irma. Irma? Irma. É, parece que esse milagre tá difícil, hein? Observe o semblante dela, mas esse semblante dela não demonstra alguém que acabara de receber a cura, mas Valdemiro insiste. Irma de quem? Quem eu sou? Irma de quem? Irma Lúcia Pasqualino Lopes. Olha a frustração total dela, não acha? A partir de hoje, meu Deus restabelece a sua audição. Fala assim, eu estou curado em nome de Jesus. Olha para mim, fala eu estou curada em nome de Jesus. Eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou. Eu estou. Eu sou iluminada por Jesus. Meu brother, a coisa ficou feia. Percebeu que a mulher repete outras palavras? Isso apenas confirma que a mesma não foi curada. Vamos ouvir de novo para que não fique dúvidas. Fala, eu estou curada em nome de Jesus. Eu sou iluminada por Jesus. E Valdemiro finaliza dizendo que a mulher está curada. Sou curada por Jesus. Então está curada em nome de Jesus. Essa é o Valdemiro. Vejo que você tentou de todas as maneiras, mas infelizmente o que vimos é que a senhora não foi curada. Que decepção, hein? Você pode até não gostar da gente, mas quando você quer ver milagre, você põe aqui nesse canal, não é verdade? O fato triste é que tudo isso que vemos não serviu para nada. Apenas a mulher foi enganada. E o que vemos é a cara de pau e irresponsabilidade de um homem que, ao perceber o fracasso de suas orações diante de toda a igreja, inventa o milagre e afirma que a mulher está curada, quando na verdade não está. Então está curado em nome de Jesus. Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não.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 Os cultos ao ar livre realizado pela Igreja Mundial é sempre lotado de fiéis que vão à procura de um milagre. E há muitos supostos milagres de pessoas que são curadas de enfermidades, mas o caso que vamos mostrar é muito mais além. Trata-se desse homem que alega ser cego e foi curado pelo apóstolo. No meio do povo, ele recebe a cura e é levado até Valdemiro para testemunhar. Dá um abraço aqui, filho. Dá um abraço. Falou pra senhora que tá, falando? Fica calmo, fica calmo, filho. Fica calmo. Calma, qual é o nome dele? meu nome é Olha pro apóstolo aqui, ó. Eu sou de Naviraí, rapaz. Você é onde? Eu sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul, meu. Há quanto tempo você não enxerga? Eu tô com 4 anos que eu não vejo, rapaz. 4 anos. Você começou a me ver já agora? Olha pra mim aqui. Você já tá me vendo já? E preste bastante atenção ao que ele diz. Você está feliz, não está? Estou assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Mas você ouvia na televisão? Eu ouvia o um Vulto. Só o Vulto? Só o Vulto, eu tenho outro. Você começou a ver o meu chapéu agora? Eu não via mas Você está vendo? Ele falou o que para a senhora? Isso, eu estou vendo o chapéu, eu estou vendo. Para o delírio dos fiéis, o apóstolo afirma que o homem está curado. É pra glorificar! Olha a alegria deste homem, começou a ver! Olha a felicidade dele ao voltar a ver. Muito comovente, não acha? É, mas você vai viver uma vida normal, Felipe. Você tá feliz, não tá? Lindo, gente assim, Você ouve, né? Mas nesse episódio, será que tudo não passou de um milagre encenado? Ou simplesmente consequências do autoconvencimento originado na fé? Tipo, o homem não era totalmente cego e agiu pelo emocionalismo. Você né? Bom, isso que ele fala já é uma pista para aquilo que está prestes a confirmar. E na sua cidade ele dá o seu esclarecimento conforme vamos ouvir. eu, eu acompanhando aquele pastor que eu levei foi um chifre do Satanás. Ô é Lagoinha, mora no, no Vila cura. Lagoinha. Como? Ei, é. Como com o pastor lá, o Valdomiro, você é. foi pedir cura para ele? Ele curou teu olho? Ele curou, rapaz. Ele curou teu olho? Não curou, animal! <risos> Aquilo ali é uma é uma massa que ele faz. É. Eu andando atrás daquele filho de uma égua também foi no um... <risos> lagoinha. Aí pessoal, o lagoinha que vira na casa dele aqui, ó, no Vila, não viu nada. Dá tchau lá, Lagoa! Tchau. Conforme ouvimos, o próprio homem afirmando não ser curado e que tudo não passou de uma farsa.